O próximo tópico que eu ia falar era exatamente sobre isso, sobre saúde financeira, sobre fluxo de caixa, cara. E realmente é uma coisa interessantíssima, porque realmente uma coisa leva a outra dessa nossa conversa, porque, cara, é bem o que você falou, não adianta, existe Black Friday de tudo, né, cara? Então você tem que ver o que você tem em margem, você tem que ver o que você o que você tem realmente estoque, o que você vai querer trabalhar, o que você quer fomentar, se, você, se a sua estratégia é realmente queimar um produto que está parado, se a sua estratégia é realmente curvar para que você consiga performar melhor. É, é você entender necessariamente o que, que você é, quer fazer para daí sim atuar, não, e não sair é, dando desconto à torta direita, é, nutrindo o teu ego de faturamento, né? Que é uma coisa que é fantástica, a galera vê assim ah, vou faturar 300 milhões, meu Deus do céu, deixa eu ver se faz o, o 35 sobre que eu uso essa conta, né? Fala 35 sobre dois no papel de pão ali, quando você vê, você fala, Eita, tô devendo tanto, nossa, né? Então é, é muito importante isso, né, cara? Que a gente se atente ali e fale, poxa, é, eu quero o quê? Eu quero ter um volume de faturamento astronômico e, e satisfazer o meu ego de olhar assim e falar, nossa, de dar o pé, ou eu quero realmente uma empresa saudável, uma empresa que tenha futuro. Você até comentou isso anteriormente. Não? É, você quer o quê? Você quer ter vida pós-black? É, então, pô, é, pense, pense dessa forma, né? É, o Edu, é muito, import, é muito importante dentro do planejamento a gente ter em mente vários pontos e a escolha de canal também entra nisso. A gente tem os três melhores repasses do mercado hoje, vou pôr a Amazon ali no meio, quatro melhores repasses do mercado, estão focados em mercado livre, que é dois dias depois da entrega, e aí ele não é o melhor repasse para todo mundo, tá? Porque se você é do Rio Grande do Sul, o teu dois dias após a entrega vai dar uma média de 12 a 14 dias após a venda. É diferente do que se o cara está em São Paulo e a maior venda dele é em São Paulo. Então cada um tem o seu melhor repasse mas o mercado livre é dois dias após a entrega, saca, Tá na conta, então, cara, vou vender muito para São Paulo, sede é de São Paulo, fatalmente cinco dias a grana tá na mão, beleza. Agora, a gente tem a B2W que fecha os dois ciclos e, e a gente consegue fazer um esforço muito grande para pegar antes da virada do ciclo, por isso que você tem que ter uma expedição muito eficiente na sexta-feira ali para acelerar, no sábado, normalmente, a direct coleta, então você consegue acelerar muito, muito, muito, muito, muito. Tá? Então, você consegue postar com velocidade. A gente tem uma galuta tá, com repasse antecipado, então tem um repasse ali que você pode antecipar semanal. Então, fica praticamente, eu, eu, o jeito mais fácil de você entender o que, que você vai receber é tudo que você vendeu de sábado a sexta-feira, se você postou até a sexta-feira, na quarta que vem está na sua conta. Faz essa conta que você não erra. Então, isso no repasse semanal, isso é muito bom. A gente está falando de um repasse máximo de sete dias, oito dias ali, lembrando que o teu melhor dia não é o sábado, então o maior volume de dinheiro vai ficar dentro de sete dias para receber. Se tornou o melhor repasse ali, a nível Brasil é o melhor repasse, a nível regional, o Mercado Livre ainda ganha em alguns casos. A gente tem a Amazon, que se você usar meios que eles rastreiam, e o Correio é um deles, eles te repassam mais rápido. E se você usar a transportadora do Zezinho, eles não te repassam rápido o dinheiro. Então, uma escolha errada de um transporte, ah, eu vou entregar aqui, eu estou em Curitiba aqui, eu vou entregar em Curitiba é, eu mesmo. Cara, essa venda, você vai ter um preço agressivo, você vai poder botar um preço mas você vai receber com 30 dias. Então, tem que pensar nessa, nessa logística. E os outros canais, como o Carrefour, que repassa... Após a entrega, ele fecha o ciclo, né? Então, você tem que avisar que foi entregue para fechar o ciclo para poder entregar. Então, isso é muito... Começa aí já, cara. Como é que eu recebo a grana desse canal? Porque Se eu estou pretendendo fazer um volume de 50 mil de venda na Black Friday ali, eu tenho 50 mil que eu vou receber quando, né? Até porque se o Ale tá falando que você tem que botar produto no full com antes do dia 7 de novembro, você tem que ter uma necessidade de capital de giro De segurar pelo menos 50, 55 dias desse estoque lá Mesmo vendendo no lugar mais rápido Então quando você entra para essa análise Tipo, você tem que pensar Cara, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou negociar com o meu fornecedor? Ah, então, Ale, se eu for comprar ali Se eu negociar com ele no dia 15 de outubro E eu pedir 60 dias Cara, até 15 de dezembro Tá tranquilo para eu pagar Tá tranquilo mesmo? Você vai receber o repasse da B2W no dia 15 e 16. O Magalu você recebe antes, se você tiver no semanal, o Mercado Livre também. Onde vai ser a sua a sua maior ação com esse produto? E dependendo do, do canal e do produto que você escolheu, você pode ter negociações com os fornecedores, não na compra toda. Ah, meu fornecedor nunca vai me dar 70 dias, cara, é impossível. Porque ó, inadimplência tal, merda, tá todo mundo sem pagar. Cara, nunca vai fazer isso, tal, tal, tal. Não, cara. Chega lá com o um pedido que você sempre faz e fala, ó, oh, isso daqui é o meu pedido do mês. Vou te pagar aqui, pau. Beleza. Agora, esse daqui é a minha Black Friday. Você quer fazer Black comigo? Se você não me der essa condição, eu não consigo fazer, cara. Porque eu não recebo a grana, eu vou honrar o compromisso, Eu não vou conseguir honrar o compromisso com você, você vai ficar bravo comigo, nós vamos ficar triste para sempre e você vai parar de me vender. Então eu não vou arriscar, se você não topar, eu vou encontrar o fornecedor que queira fazer. Mas eu preciso desses três itens com uma condição de X dias para eu pagar, eu tenho até X para te dar a vista agora, a gente faz, depois o resto eu preciso de prazo realmente. Cara, acabou, entendeu? Acabou, você consegue é, negociar, por isso você tem que conhecer. Senão você vai chegar lá e vai falar, não, tudo é black. Chega lá com o fornecedor com pedido de 100 mil, a gente chega a fazer as vezes de 160 mil. Aí você faz um pedido de 160 mil e fala para o cara, não, eu quero 70 dias para pagar em tudo. Só que, na verdade, desses 170 mil, sei lá, 45 mil é o que você precisaria de um prazo maior, 115 mil você seguiria o fluxo normal. Então, quando você vai para esse cenário, cara paga e, e o resto você pede. Por isso, Eduzão, é importante a gente ter o levantamento completo. Cara, qual canal, Curva A por canal quando eu recebo, quanto eu quero faturar, o quanto que eu preciso comprar, o quanto que eu vou gastar, quem que é esse fornecedor, quanto tempo ele me entrega. E, e... aí você fala, nossa, lei é complexo fazer a Black. Ou não, cara. Ou você pode fazer o quê? Um mês normal na tua vida. Se você não tiver nesse momento de se planejar, de saber fazer a conta. ali mas eu não sei nem quanto que eu tô ganhando ainda, cara, e tal. Imagina como é que eu vou saber se eu posso fazer a Black. Primeiro que com o relatório, com resumo financeiro, só não sabe quanto está ganhando, quem não quer. Porque esse, o, não, cara, o cara pode botar até o custo na mão ali do, do, do, do produto. Depois, se ele não preencheu no ele não vê, ah, não vem meu custo, cara, bota na mão ali. Você vai saber é, o, quanto, um o, o quanto que você tá ganhando. Então, assim, é, você consegue fazer um levantamento. Mas mais uma vez, se você não tiver no momento. Tá? Se você não está preparado, se você está no tá momento que você está no teu limite de produto, de, de tudo, assim, cara, talvez não seja esse ano a melhor coisa da tua Black, entendeu? Talvez seja um, um outro ano, ano que vem tem Black de novo, hein? fica tranquilo. Eu, eu já fui fissurado por Black, hoje a gente faz uma Black totalmente estratégica e eu não faço nem em todos os canais, cara. Tem canal que eu não faço Black, o produto fica lá. Se vender, vendeu e etc. Então, porque tem canal que você não tem um objetivo, entendeu? Ah, eu vou fazer a Black aqui pra quê, cara? Não, às vezes não tem um objetivo pra você fazer a Black naquele canal. Então você larga ele de lado e foca no canal, entendeu? Foca onde você tem braço, energia pra fazer, tá? Se você... Ah, ali, meu melhor canal, eu vou usar o Meli como exemplo, como é do full tá? Mas o meu melhor canal é o Mercado Livre. Se você tivesse que focar a energia em fazer uma Black, seria lá, hoje. Porque ele é o teu melhor canal. Você vai estar tá fortalecendo o que já é muito bom para você. Ah, mas eu quero crescer também no Magalu. Então é um movimento que você tem que começar agora. De fo... Já tinha que ter começado, na verdade, né? Mas você tem que acelerar agora para você poder chegar relevante lá na Black. Senão você é só mais um no meio do bolo do tiozão, entendeu? E tem. E cara, a B2W tem 70 mil sellers, o Magalu já passou de 30. Então você começa a ir para um lado que não tem pouquinha gente mais, entendeu? Não é mais eu, o Edu e o Ale vendendo no <risos> Não é mais eu isso, pô, entendeu? Então é, é. é um pouco de tudo isso, Edu.